Olá para você que está chegando agora, fique nesse vídeo que eu vou te mostrar como que a internet impactou todos os negócios na economia moderna. Então, solta a vinheta. Todos nós sabemos que na sociedade nós temos o empreendedorismo como protagonista das grandes riquezas. Por exemplo, 60% dos bilionários começaram do zero. Então, como que a gente pode entender a infraestrutura como os negócios se decorrem hoje e como que a gente pode usar isso a nosso favor? Num tempo remoto, não muito distante, nós tínhamos todas as apresentações de negócios dentro de salas minúsculas, com uma mesa, alguns copos d'água e um ar condicionado. Hoje, a economia moderna nos permite interagir com pessoas do outro lado do mundo. A globalização é a envolvida nesse processo de intercomunicar as nações. Nós sabemos que desde o advento do primeiro modelo de PC ali com as duas grandes, IBM e Apple, por meados de 1970 nós tivemos uma grande evolução em todos os mecanismos de computação que a gente tem hoje. Hoje, de um computador antigo para um smartphone nós temos mais poder computacional do que muitos tinham quando levaram o homem à lua. Porém, o tempo foi passando e surge então os primeiros protótipos do que é a internet hoje. Então Joana descobre vários outros profissionais que podem ajudá-la a crescer mais ainda o seu negócio. E Joana, então, decide contatar um desses profissionais para requisitar seus serviços. Assim como esse profissional, Joana também tem a ideia de contatar vários outros, de várias outras economias e várias outras partes do mundo. E assim, Joana começa a participar de uma economia globalizada, onde todos os seus funcionários não necessariamente estão presentes fisicamente dentro da empresa. Isso foi a forma de revolucionar como nós fazemos comércio. Hoje, produtos e serviços são oferecidos cada vez mais pela internet. E muitos contratos são fechados, inclusive, somente pela internet. Foi o tempo que o contato humano era necessário para fechar um contrato entre duas partes. Hoje nós temos a substituição, por exemplo, de muitos atendimentos via telefone para atendimentos online. Atendimentos online permitem que o usuário converse diretamente com um especialista dentro da empresa. Hoje nós temos várias empresas que oferecem suporte na palma da mão. Muitas pessoas compram diversos produtos e o suporte dessas empresas muitas das vezes se faz por aplicativo. Antigamente você precisaria ser chefe ou coisa do gênero para poder saber uma determinada receita, hoje com dois ou três cliques você consegue uma receita de um chefe inteligentíssimo e você consegue hoje replicar ali dentro da sua cozinha, quem diria que em tempos de falta de tecnologia nós conseguiríamos fazer isso? Então essa comunicação entre os computadores nos permitiu fazer novos negócios e negócios cada vez mais interessantes, que agregassem valor à nossa sociedade e necessariamente que trazem tecnologia e inovação. E por que é que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero te mostrar aqui como é que você pode utilizar essa grande rede para você ganhar cada vez mais grana, tá bom? Então, nós podemos ver aqui que a Joana e várias outras empreendedoras podem ter contato com novas pessoas. E, como já diziam os grandes, as novas etapas do propósito estão em pessoas que você não se conectou ainda. Guarda essa, as novas etapas do propósito estão em pessoas que você não se conectou ainda. Então, use essa ferramenta que você tem aí na sua mão para aprender cada vez mais. Eu te garanto que em breve você vai estar tá vendo o retorno de tudo isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau.